Mais um vídeo para o canal, seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Rapaziada, hoje eu trago um vídeo aqui para vocês Mano, o que que aconteceu com o Tank com o painel? Vocês lembram o Tank Nexo? Então, ele acabou fechando eu, fa... eu fiz um vídeo faz muito tempo atrás Que eu falei que o Tank ia falir, Porque não tinha que ver, tipo assim, ADM, não tinha nada, mano O Tank tava abandonado E querendo ou não, o Tank era o único que estava com o painel na comunidade, né? Eles decidiram tirar, acabou de vez, com a página... Quando você chega a pesquisar aqui, ó. Dedetank Next. Dá nisso, você não vai achar, entendeu? Antigamente aparecia o primeiro aqui, ó. Daí o que acontece? A página deles tem 45 mil curtidas. Era um The Tank da versão 9.3. E as últimas atualizações que tem aqui do The Tank é de dezembro de 2020, né, mano? Então faz dois anos que eles não atualizam a página aqui, não deu nenhuma satisfação E tipo assim, várias pessoas gastaram no DDTank, então é isso né mano Basicamente o que aconteceu, o DDT que o não tinha suporte, não tinha nada Mano, só foi isso aí pra você ver, ó. aqui tá o um grupo deles aqui, ó. você chega aqui, o que vai aparecer? Nada Ó, Isso aqui é o link, ó. Entendeu? Não aparece, não adianta, mano. você pode tentar achar aí e conforme eu gravei muito conteúdo aqui nesse canal Sobre esse DDTank Painel E tinha muita view, e muita gente me perguntando aí pra vocês verem ó. Voltando, vou, ó, Dedetank Pirata Painel, voltando com as evoluções Dedetank, Painel, lá, Painel, Painel, Painel Ó a evolução, mano, faz seis meses, mas 2k e 600 view, entendeu? Muita view, velho, pegava, entendeu? Daí um negócio bem elegante Sensacional <risos> Mas enfim galera Mas foi isso que aconteceu né O DD que... teve sua época boa aqui no canal Teve sua hype Infelizmente fechou eu vou esperar atualizações deles aqui Conforme eles atualizar Eu posso trazer aqui pra vocês Por enquanto eu vou estar gravando Dank Dragon Tank o DD que eu tô focando E lembrando bem, acompanha aí né galera ó, Tô postando vários vídeos é, ó, Tem evolução aí no canal Uns negócios top Até tá um sorteio de um PC Gamer se você quiser participar só acompanhar os vídeos aí você vai estar entendendo como que participa e é isso espero que eu tenha entendido né mano quando o tem que fechou não tem volta só se pega uma atualização então dá uma olhada aí mas mesmo você mandar mensagem aqui para eles eles não responde por mim mano já era mas vamos esperar né que não sou do dia que às, às vezes volta mas sem painel né mas vamos esperar então beleza Espero que tenha, todo mundo tenha entendido o que aconteceu Acabou na comunidade, mandei o painel Vai com o dia, um, eu trago pra vocês Mas por enquanto acabou, já era, fechou? Então é nóis, deixa o like e se inscreve, deixa a sua opinião Se você gastou o DTank, o que aconteceu Se você tá triste ou tá alegre Deixa aí nos comentários o que você acha